Saudações queridos e queridas, eu sou o Vinícius Luenerti, professor de Nadi Yoga e aqui estou eu de volta depois de mais ou menos uns dois meses gravando os novos vídeos e o meu convite é que nesse ano de 2017 nós teremos práticas de Yoga mais poderosas, mais profundas para que você tenha a oportunidade de se desenvolver de uma maneira integral como um todo. Nós ampliamos o nosso repertório dos asanas, que são as técnicas corporais do yoga, e também dos pranayamas, que são as técnicas respiratórias, que ajudam a fazer o trabalho com a bioenergia, que é o prana. Além disso, nós retornamos, retomamos o trabalho com os yamas e nyamas, que são as proposições éticas que trabalham com as virtudes e os valores do Yoga. Tradicionalmente são dez, mas quando você entra fundo nas pesquisas do Yoga, você vê que são dezenas, não centenas, de virtudes, valores que o Yoga vai desenvolvendo com o tempo, né? que a gente precisa desenvolver para ter uma experiência, um crescimento mais intenso e profundo. Vamos também poder nos aprofundar mais intensamente nas técnicas energéticas e conscienciais desenvolvendo, entre outros aspectos, a projeção da consciência ou conhecida também como projeção astral. Além disso, trabalhos com, com concentração e meditação de uma maneira mais intensa, com uma diversidade. A cada semana, um foco diferente de meditação para que você possa se concentrar e ter aquilo que se encaixe exatamente para o seu perfil. Há outros aprimoramentos técnicos e didáticos que só participando da prática para você conferir. As aulas são elaboradas através de muitos critérios para que você possa ter uma diversidade de experiência e crescer de uma maneira holística, integral. Lembrando que as aulas têm a duração de 1 hora e 25 minutos. Enquanto eu estou falando, aparece aqui do lado os horários das aulas então é isso aí, fica o convite você que nunca fez você, ou que já é um aluno, que já foi um ex-aluno antigo você pode vir fazer uma aula experimental sem compromisso às vezes você já fez conosco um tempo atrás, então fica o convite porque com certeza você vai ver que a aula está mais aprimorada mais diferente, mais profunda então fica o meu convite, um grande abraço e um 2017 maravilhoso